Bom dia a todos, muito obrigado. Muito obrigado, General Leite, pela introdução. Senhor Almirante Esquadra, Vladimir Sobórdio de Aguiar, comandante da Escola Superior de Guerra, uma honra estar aqui virtualmente na sua casa. Senhor Major Brigadeiro Duarte Leônias Araújo Medeiros Júnior, subcomandante da Escola Superior de Guerra. contra o Almirante Ricardo Fernandes Gomes, diretor do Curso Superior de Defesa. contra o Almirante Paulo César Bittencourt Ferreira, diretor da Escola de Guerra Naval embaixador, querido amigo Alessandro Candeias, diretor do Departamento de Defesa aqui do Itamaraty, outros oficiais, formados, outros integrantes do curso superior de defesa. Antes de mais nada, queria dizer que, para mim, é um grande privilégio. Eu que agradeço a atenção dos senhores e a, a disponibilidade de, de me escutar é, nesta manhã. E é uma felicidade pessoal, e, e estar, como dizia, ainda que virtualmente, na Escola Superior de Guerra, já que meu tio, o eh, almirante da Esquadra Ernesto de Alaújo, foi diretor dessa escola há, há muito tempo, ele faleceu antes de eu nascer, não tive a oportunidade de conhecê-lo, eh, mas tenho o orgulho de ter o seu nome, o meu nome é uma homenagem ao meu tio, almirante Ernesto, de modo que é particularmente grato para mim ter essa oportunidade. Eh, eu gostaria, antes de falar da aspectos da nossa política externa, falar um pouco de ideias que estão por trás é, da, da nossa política e mais do que isso compartilhar algumas reflexões, porque eu acho que a gente precisa sempre pensar na, nas bases daquilo que nós fazemos, quais são os conceitos que estão é, por trás daquilo que nós, nós fazemos. É, e eu tenho é, refletido ao longo desse período é, da, da Covid, né, da pandemia. É, sobre é, duas visões de mundo que parecem muito diferentes e que cada vez mais se mostram diferentes é, e que estão se revelando agora nesse momento de tantas, de tanta dramaticidade, de tantos desafios novos e, e inesperados. Né? É, Poderiam, talvez, falar isso falar em termos de, de esquerda e direita, mas não é para esse lado que eu gostaria de levar. Você gostaria de levar mais para um lado, é, digamos assim, filosófico de visões de mundo. Né? E, e eu procurei caracterizar isso como duas visões realmente, praticamente antagônicas, uh, usando o um termo de, de filosofia, quer dizer, de um lado o realismo e de outro lado o nominalismo. São termos que se usam uh, em filosofia, sobretudo em filosofia medieval, num sentido um pouco diferente desse que eu vou empregar aqui, mas uh, justamente para escapar, digamos, de, de palavras, de designações que têm uma... Uma, uma carga política. Bem, é, o que, que eu entendo por essas duas vertentes, realismo e nominalismo. Eu vou descobrir um pouco sobre isso. É, eu tenho notado, por exemplo, de um lado nós temos uma tendência ao, ao bom senso, do outro lado é, o fanatismo, é, de um lado o pensamento aberto, o pensamento que dialoga com a realidade, de outro lado o pensamento fechado, o pensamento é, é, puramente abstrato e conceitual. De um lado, o primado da verdade, de outro lado, o primado do poder, de um lado, a vida humana, social, concebida em torno da liberdade, de outro lado, a vida humana e social, concebida em torno do controle. Para dar alguns exemplos. Eu vou, há outras dicotomias aqui que eu gostaria de falar, mas é, queria dar um pouco essa ideia. Bem, é, a questão consenso e fanatismo. Né? É, Talvez fanatismo não seja o melhor nome, mas de um lado nós temos claramente o bom senso, diante da pandemia, por exemplo. Nós temos uma reação onde há uma preocupação concomitante com saúde e economia. Do outro lado nós temos uma visão puramente, digamos, determinista, onde não, só importa a vertente da saúde, só importa a necessária imposição, as medidas mais draconianas possível, mais draconianas possíveis, independentemente da, das consequências disso para a sociedade. E isso se desdobra em outros em outros domínios. Mas hoje para nós acho que isso é muito muito visível. Nós temos a dimensão do, do pensamento, né? De um lado nós temos que decorre do bom senso o pensamento que eu chamo de pensamento aberto, que é o pensamento que dialoga com a realidade e se corrige de acordo com a, com a realidade. Do outro lado, o pensamento fechado, que é o pensamento que é, não dialoga, que é o pensamento que parte de ideias pré-concebidas, é, de certa forma, a caracterização da ideologia, mas também não queria usar esse termo aqui, né? é, um pensamento que é, se desdobra por rotulagem e por estereótipos. Né? Nós vemos isso com muita frequência, hoje em dia, na, na mídia, sobretudo, né, aquilo, tudo é necessário sempre colocar um adjetivo, colocar um rótulo, colocar uma caracterização, seja positiva ou negativa, e isso se cola à realidade e acaba cobrindo é, a realidade. Bem, é, disso também decorre uma, uma dicotomia entre é, a questão de verdade e a questão do poder. É, do lado da, do realismo, nós temos uh, o conceito, digamos, conceito tradicional de verdade, que é a adequação do pensamento à coisa. Né? Uh, existe uma verdade né, nesse, nessa visão de mundo, e ela pode ser buscada. Não é fácil encontrá-la, ela exige esse diálogo com a realidade, portanto exige o pensamento aberto. Né? E uh, é uma visão também de uma certa humildade, de que... Uh, o ser humano seja individual ou coletivamente não é dono da verdade ele precisa buscá-la permanentemente permanentemente refletir e é, adaptar seu pensamento a verdade, essa busca é sempre precária a verdade existe, mas ela não é óbvia né? nessa, nessa visão e, e do outro lado nós temos, no lado do nominalismo depois eu vou explicar porque que eu chamo de nominalismo e, e, e realismo é, é, mas é, do outro lado nós temos o é, o poder, é, o primado do poder, o conceito, e isso se refletindo na verdade, que é o conceito utilitário da verdade. Né, é, quase partidário, às vezes. É, a verdade como algo absolutamente determinado é, por uma linha política ou por uma linha é, proveniente de uma determinada estrutura de poder. Né, é, uma verdade que a gente tem visto pela experiência histórica, ao longo de décadas, séculos, nessa visão de mundo, que é sempre absoluta, mesmo que mutável. Cada dia existe uma verdade absoluta. Então, do outro lado, você tem uma busca permanente de uma verdade que nunca é absoluta, porque ela está sempre sendo buscada. Aqui nós temos essa imposição, mas muda, de acordo com as conveniências políticas, aquilo que é considerado verdade ou não, aquilo muda. Então, mas voltando, então, por que eu chamo galismo e nominalismo? Basicamente isso, porque de um lado nós temos o diálogo com a realidade, do outro lado, simplesmente a concentração, não simplesmente, mas a concentração na, na palavra, a palavra dissociada da realidade, portanto o nome, né? o nome dissociado da realidade, o nome como uma imposição, isso se reflete, por exemplo, nessa questão do verdade versus poder. De um lado, a palavra é um instrumento para a busca da verdade, do outro, a palavra é um instrumento para a imposição de um determinado é, poder. Bem, é, o, uma, outra, uma outra dicotomia, que, é, que eu chamaria entre a moral e o moralismo, né? é, a moral eu coloco no campo da, é, do realismo e o, e o moralismo no campo do nominalismo, é, então, é, moral, quer dizer, a questão da ética, a ética é também uma busca permanente de uma determinada verdade que nunca se alcança, né? é a busca entre, é, é a negociação permanente entre concepções diferentes do, do bem, entre concepções diferentes daquilo que é, que é melhor para o indivíduo ou para a coletividade, né. E o moralismo é a afirmação é, peremptória de é, determinados é, princípios é, de uma maneira é, impositiva e, e não buscada. Aqui, é, eu, eu me lembro de um exemplo é, que, é, no tempo da faculdade, um, um professor meu, é, é, que era uma aula de latim, mas que na verdade era mais aula de filosofia, é, dava, um, dava um exemplo interessante. É, sobre essa questão da, né, O que é moral moralismo é, Talvez os senhores conheçam esse, alguns conheçam esse dilema né, Nas aulas de ética Que é o seguinte Você imagina que exista é, uma, uma situação que é a seguinte Está é, vindo um trem é, Com centenas de pessoas E é, você sabe que esse trem Vai Daqui a pouco chegar numa ponte que caiu, esse trem vai cair no espinhadeiro e todo mundo vai morrer. E você está em cima de um viaduto e a última chance de salvar esse trem, essas pessoas, é se você é, empurrar um sujeito que está ali em cima do viaduto para que ele caia é, nos trilhos, interrompa o, o fluxo, o caminho do trem, o trem vai ter que frear, é, vai salvar 400, 500 pessoas, não vai cair no desfiladeiro, mas essa única pessoa é, vai morrer. E aí a pergunta é a seguinte, é, você empurraria a, é, essa pessoa no, nos trilhos? É, pra, mata um, salva 400? É, é, né, pessoas têm respostas diferentes, normalmente as pessoas não têm resposta para essa, essa pergunta. Né? Mas esse é, é um dilema moral, né? esse é um dilema moral, porque é, né, por um lado, claro, se você... É, não fizer nada, a culpa do trem cair no despenhadeiro, é, teoricamente, não é sua. Né? E você não terá é, matado uma pessoa. Por outro lado, se você sacrificar essa pessoa, é, né, terá salvo é, aqueles outros que você teve a oportunidade de, de salvar. É, e aí eu me lembro também que nessa aula, é, um colega, eu, eu me falava, eu empurraria o cara, salvaria os, os 500 o, que estão no trem. Aí o professor perguntou: "Tá bem, e, e você se jogaria no trilho se, se fosse a única a única possibilidade? Se não tivesse essa pessoa para você empurrar, você mesmo se jogaria?". É, né, aí começa a ficar começa a ficar mais complicado é, a ficar mais complicada a questão. É, né, muitas pessoas dizem que, né, sim, outras diriam que não. Mas é, mas aí voltando, por que eu digo isso? Porque a moral é a discussão sobre o que cada um de nós faria nessa situação. Uh, o, o moralismo seria aquele que chega e obriga o outro a se jogar, uh, a se jogar no, no, no trilho. Né? O moralismo seria uh, né, a determinação de uma moral para o outro, né? e nunca para, uh, para si mesmo. Né? Uh, eu vou dar um exemplo, então, corrente aqui da, da nossa... que a gente está vivendo uh, no Brasil uh, e, e no mundo também, né? essa... Uh, uma entrevista, por exemplo, que acho que todo mundo assistiu aí do, do Fernando Gabeira com o Felipe Neto, né? que ele perguntava, o que você acha da, do fato de que uma determinada decisão judicial no Brasil seja imposta a país de todo mundo? E ele, ah, isso eu acho ótimo. Ah, mas se um juiz das Filipinas impuser uma decisão dele no Brasil, o que você acha? Ah, aí não. Então, acho que aí a gente vê a diferença entre moral e moralismo. né? O moralismo é aquele que vale sempre para o outro. E, e não para si mesmo. Bem, é, é, uma outra dicotomia, é, desculpa se me estendi nesse exemplo, mas é, se me veio hoje de manhã há 30 anos não lembrava disso, ou mais, é, é, a, a vida e, e a liberdade, é, ou, ou melhor, a vida concentrada na liberdade, a vida social, política e individual, ou a vida concentrada no controle. A liberdade na coluna do realismo e o controle na coluna é, do nominalismo. Né? Uh, liberdade, enfim uh, é o conceito de que a vida humana, seja da pessoa ou do, da comunidade ela precisa lançar-se algum tipo de desafio ela precisa uh, estar aberta à dúvida, à aventura à, ao desconhecido né? uh, e uh, no lado do nominalismo no lado do controle a ideia é de que não pode haver risco de que não pode haver uh, nada fora do uh, da, da previsão né, de que tudo tem que ser controlado e determinado por um determinado uh, poder bem uh, é, então, uh, acho que de um modo geral de, de um lado nós temos uh, várias, uh, vários aspectos que levam todos para o uh, reconhecimento da, das limitações do ser humano e ao mesmo tempo da profundidade da dignidade do ser humano do outro lado é a uh, é o digamos a determinação externa do, do ser humano recusando a sua complexidade como se tudo fosse facilmente controlável facilmente estabelecido bom isso nos leva ao seguinte a importância da, da palavra, porque aqui nós estamos falando basicamente Em todos esses aspectos do uso da palavra Do uso do discurso né? é, E por isso mesmo que nós estamos falando de realismo e nominalismo Porque é sempre uma questão da relação Entre a, a palavra e a realidade Um caso a palavra dialogando com a realidade no outro caso é, do nominalismo A palavra é dissociada da, da realidade é, Nós é, é, Acho que vivemos um mundo hoje Em que cada vez mais é, é o mundo das palavras, onde o poder é exercido, e aqui nós começamos a entrar nos aspectos mais da política, né? por isso que eu fiz essa introdução, é, onde o poder é exercido por quem controla o fluxo de palavras, por quem controla a é, produção e a difusão é, do discurso. É, no lado do realismo, com o qual já terão visto que eu me identifico, né? é, é, se quer que esse, esse poder sobre o uh, fluxo das palavras seja diluído ao máximo Porque esse poder é imenso, cada vez mais graças aos meios de comunicação Enquanto que do outro lado, é, o nominalismo quer que esse poder seja concentrado ao máximo E controlado é, ao máximo né? é, Então, é, para o um lado nominalista, esse que quer concentrar o poder sobre a palavra por que isso? Porque nessa concepção, nessa visão de mundo, o poder se superpõe à verdade. E é, a, a verdade é estabelecida é, pelo poder, porque a verdade é simplesmente um conjunto de palavras, ela não tem uma adequação mais profunda é, à realidade. Para o lado do realismo, é, a verdade se superpõe ao poder. Né? É, e é, a verdade resulta do trabalho, digamos, cotidiano, permanente, de cada um de nós, de milhões e milhões de, de atores, em permanente discussão e em busca sempre precária dessa verdade, que no entanto está ali é, presente como uma referência. Bem, é, para nós também, pra, eu nós aqui, pra, eu não, vou, não vou me identificar tanto assim, né? mas para o lado do, do realismo, é, a verdade e a liberdade elas estão intimamente correlacionadas. Né? E, é, e a verdade é uma questão de é, conhecimento individual, né? a verdade pode ser conhecida é, pelo indivíduo. É, essa questão de verdade e liberdade está sempre muito presente na, nessa citação de João 8,32, que o presidente Bolsonaro sempre refere, que eu também é, faço, como, uso como um lema, né? acho que todos nós temos que refletir sempre muito sobre isso, né, conhecereis a verdade a verdade vos libertará, Essa é, uma, é, uma, é, uma, é um conceito muito profundo, essa conexão entre verdade e verdade, e, e liberdade. A liberdade é absolutamente essencial para atingir a verdade em todos os planos, todos os planos, seja científico, seja é, filosófico, seja na nossa vida cotidiana. Né? É, e, é, então, é, de um lado nós temos essa concepção da verdade como uma, é, algo que é conhecido, é, pode ser conhecido pelo indivíduo. É, para uh, o lado realista, a verdade é uma questão de adequação social, quer dizer, a verdade acaba sendo, isso nós temos visto cada vez mais, né? uh, uma questão de qual é a percepção do grupo. Quando você emite uma determinada ideia, uma determinada frase, o que, que o seu grupo diz em relação a isso? É claro que todo mundo quer ser aceito, né? Então a tendência é que, nesses dias de hoje, a pessoa emite uma determinada opinião, se o seu grupo uh, corrobora aquilo... Se torna uma verdade para você, se ele não corrobora, aquilo não se torna. Quer dizer, o critério da verdade deixa de ser a adequação à, à coisa, à realidade, e passa a ser a adequação ao seu grupo, a recepção, a receptividade social. Bem, uh, né? então hoje muitas pessoas é, acabam testando o seu pensamento, não contra a realidade, mas contra a aprovação do consenso social. E esse consenso, cada vez mais, é, é dado pela mídia, ou, é, né? quer ser dado pela é, pela mídia. É, e aqui nós temos um grande problema, justamente, né, o, a questão do, é, do, do poder que a, a mídia pode adquirir, se ela não for, de alguma maneira, se não houver uma competição das novas mídias, dos novos meios de comunicação, o poder que a mídia pode é, deter de, de, de controle da verdade. Então, é... Normalmente, né, num mundo ideal, e acho que era mais ou menos o mundo onde a maioria de nós crescemos há, há algumas décadas, né? ah, o que se esperava da, da mídia, da grande mídia, né pressa televisada, era que dessas informações e que o indivíduo formasse é, o seu juízo. Né? Hoje o que, que acontece? Hoje hoje a mídia tenta dar o juízo, ela já tenta dar, é, e, né, e para quem não toma cuidado, ela dá o, o juízo, ela já te dá qual é a opinião validada eh, socialmente por um determinado consenso eh, social. Né? Faz isso, seja explicitamente, seja implicitamente, né? que até é mais, eh, digamos, nocivo, que é eh, colocar eh, não como uma opinião eh, direta, mas eh, através da, da caracterização, através dos adjetivos, através da maneira como a, a notícia, entre aspas, é formulada, eh, ou também selecionada. Bem, eh, é, então, é, um, é, um, outro, um outro aspecto que acho importante é o seguinte é, no, é, Nós temos, né, na, na realidade, dois, duas dimensões A dimensão do ser, que é aquilo que efetivamente existe E a dimensão do, do valor, né, que é aquilo que nós atribuímos né? As coisas não têm valor em si mesmas, é algo que decorre né, da da vida humana, da nossa capacidade da nossa necessidade de valorizar as coisas ou, ou, né, e, e atribuir-lhes valor é, e é, no caso do realismo, esses dois domínios da realidade, ser e valor eles, eles convergem, eles dialogam também entre si, enquanto que no nominalismo eles são dissociados né? então é, aí se cria uma espécie do, é, do hipervalor que eu chamo, dizer, é um valor que deixa de ser é, associado a algum tipo de, de realidade, se perde e se torna simplesmente uma, é, um mecanismo de, de controle e, e de exercício de poder. É, é isso, isso tem que ver com o que a gente vai, vai falar depois, o politicamente correto, mas já para adiantar um exemplo que eu estava eu, que eu vendo agora há pouco numa, numa notícia que eu vi sobre é, como, se, como se, esse... Essa visão de mundo, né, que eu chamo de nominalista, extrapola muitas vezes, da, ou, ou pode extrapolar da, da realidade. Eu vi que na, existe uma, uma proposta, eu acho, na, acho que na Organização Astronômica Internacional, não sei qual é exatamente o nome, de mudar o nome de uma determinada galáxia que foi identificada e que hoje se chama a Galáxia do Esquimó porque a palavra esquimó se tornou conhecida, vista como uma palavra pejorativa, para se referir às populações indígenas ali do Ártico, né? e realmente parece que é, tinha essa conotação, eu morei no Canadá, já não se usa essa, essa palavra que a gente usava antigamente, né? então, é, mudar essa palavra porque ela é considerada é, é, pejorativa, o que está bem, né? cultivista. É. Mas é, eu comecei a pensar também, e é, a palavra galáxia, né? a palavra galáxia, ela vem né, do, do grego, da expressão galáxia no que é o, o caminho leitoso. Né? Daí que vem via láctea, né? Via láctea é a tradução para o latim da, de galáxia no em, em grego, né? é a palavra ciclo, né? É o, é o caminho. E galáxia é leitoso, de galáxia, que é leite. Né? E, você pensa, né? Via láctea, leite, galáxia, né? Outro dia né, surgiu na internet ah, que né, tomar leite é um ato é, racista, né, que é uma simbologia racista, é, né, o que parece pessoalmente um absurdo, mas se nós levarmos para, né, começamos a levar as coisas para um, um extremo, daqui a pouco né, nós é, vamos ter que dizer, não, então não, não pode mais usar a palavra galáxia, porque ela, ela traz uma, uma conotação, né, é, e, e aí né, as, as coisas vão indo. Né, e, nós temos na né, nossa literatura já o, o Policarpo Quaresma, né, que queria que nós deixássemos de falar português para falar tupi. É claro, o português, como é um, estamos falando aqui, é uma língua que, né, de certa forma, falamos por decorrência de um processo de colonização. É, mas isso, enfim, né, é, se foi levado a um extremo, realmente né, qualquer língua tem alguma conotação de algum momento, de algum exercício de, de dominação. É, né. Então, aqui vem a questão que eu falei no começo, do bom senso. Né? É, eu acho que essa é a grande diferença entre esses dois domínios do pensamento, esses dois terrenos do pensamento. Né? De um lado, é a, a caracterização das coisas como algo que, é, que tem limites diante da realidade, limites cambiantes e negociáveis, né? mas que tem determinados limites. É, e, de outro lado, a, é, o absolutismo na definição de determinados valores, de determinadas é, dimensões. Bem,. É, então, é, é, eu acho que também a gente tem que pensar na questão, nessa questão do poder Então, de um lado nós temos é, a ideia de que é, é, o, o valor de, determina o poder né? De outro lado que o poder determina o valor né? Ou seja, De um lado você estabelece que bom, o valor é esse e a partir daqui é, vai ser exercido digamos o, o poder É um controle externo do poder Do outro lado não, do outro lado é o exercício do poder que diz o que, que vale e o que, que não vale é, portanto, é, por várias razões a gente acaba chegando, né, talvez no, no principal do ponto de vista do funcionamento da sociedade Que é, é o conceito de democracia, como se pratica e como se vive é, a democracia é, é, Então, nessa coluna do, do realismo, nós temos é, a democracia digamos, condicionada, condicionada pelo pensamento né, é, Condicionada externamente pelos valores condicionada externamente eh, por, uma, por uma lógica que, que ultrapassa uh, uh, a realidade imediata, né? uh, condicionada pela liberdade. Né? Liberdade e democracia não se confundem, né? liberdade é uma espécie de, de, de digamos, oceano onde navega a, a democracia, mas elas não se confundem. Né? Uh, e eu diria mesmo que... Uh, a democracia nessa concepção é vista como uma renúncia, é, em grande parte, ao exercício do poder. O é, poder que se deixa controlar e por, uma, por um controle externo a partir do conceito de liberdade. No outro campo, no um campo nominalista, é, nós temos a democracia simplesmente como um nome, simplesmente como uma, é, uma palavra, uma palavra de ordem, um, um slogan, né? é, sem é, esse controle externo. A democracia apenas como uma máscara do exercício eh, do poder. Né? E, nesse campo, muitas vezes nós vemos, apesar de discursos em favor da democracia, a admiração por, pelo totalitarismo eh, e mesmo, digamos, o, o respeito eh, pelo, eh, pelo totalitarismo. A menos, a meu ver, acho que isso, isso ocorre. Né? Eh, então, eh, acho que isso é necessário. Claro, podemos dobrar muito mais nesse, nesse tema, mas eh, hoje nós temos, na, na nossa sociedade, eu acho que essas, eh, essas visões que estão, eh, que estão em, em concorrência, né? eh, de um lado eh, uma democracia, digamos, eh, de fora para dentro, ou seja, do, do, vindo do povo para as instituições, eh, de outro lado uma visão não, de que a democracia vai das instituições para, eh, para o povo, digamos, né? onde é que ela nasce. Né? Eh, bem, Hoje com a sociedade digital que se acelerou com a pandemia Nós temos a possibilidade Duas possibilidades né? Uma boa e uma mais complicada De um lado, o aumento do terreno democrático Quanto mais digitalizada a sociedade, mais acesso as pessoas têm Comunicação, ao seu visto, mais fácil é, a dispersão do poder, que é essa visão que eu chamo de, de realista, né? o poder que se, que se controla, que se controla externamente. Né? Não simplesmente pelo acesso à comunicação, embora sobretudo pela comunicação, pela liberdade de expressão, mas também pela, a, enfim, pelo, pela democratização do acesso a, a, ao conhecimento, né? o acesso ao conhecimento é, que, que esses meios proporcionam. É, e, é, por outro lado, é, a possibilidade de se criar uma sociedade de controle total. Né? Porque numa uma sociedade digitalizada, onde tudo se sabe, onde cada passo que você dá acaba sendo registrado, por, é, né, e cada vez mais com as novas tecnologias, acaba sendo registrado de alguma maneira e fica gravado, e, e cada piscar de olhos, cada vez mais é, é, é gravado, sua face é reconhecida, né, é, suas atividades conhecidas... É, Há o risco de se criar uma sociedade de, de controle total. Então, é, isso acho que hoje é talvez o grande dilema que nós estamos vivendo. Nós vamos para o lado é, de uma sociedade, não só no Brasil, né, de uma sociedade é, de, é, aproveitando esses meios é, cada vez mais democrática no sentido da dispersão do poder, ou uma sociedade cada vez mais centralizada com é, o, o controle social graças aos... Meios eh, tecnológicos né? E eu acho que esse é o grande confronto eh, No mundo de hoje Não é um confronto entre, entre países Ou grupos de países diferentes eh, Mas é um confronto Entre eh, duas concepções Antagônicas eh, do mundo Duas concepções antagônicas eh, Do ser humano E eh, da, da, da questão mais fundamental Da linguagem, da, da palavra Como nós eh, estamos falando aqui uh, Hoje eh, O conflito realmente se dá no plano do discurso e não, eu acho, no plano militar ou no plano eh, econômico. É, eu acho que o mundo hoje é, cada vez mais, uma grande batalha pela possibilidade eh, e a capacidade de difundir palavras e ideias, né? de eh, liberar ou controlar dependendo para onde vá eh, liberar ou controlar o fluxo eh, do discurso. E. Eh, e cada vez mais isso é o determinante. E, portanto, os recursos econômicos, políticos, militares, geopolíticos, são é, direcionados para o controle é, do discurso, ou para a libertação é, do discurso. Né? Então, é, eu diria: é uma, é uma proposta de reflexão, né? é, isso tudo decorre de, né? é, de uma reflexão. E não não quero, né, justamente como eu falei, que, né, o nosso discurso tem que ser uma busca da verdade, não quero de forma nenhuma dizer que isso é, que isso é assim, é, portanto é uma proposta. É, de que o grande conflito que nós estamos vivendo é, é não um conflito comercial ou geopolítico no mundo, é, mas um conflito que eu vou chamar de logopolítico, né, de logos, palavra, o conflito pelo controle é, da linguagem e da difusão é, da linguagem. É, é, é, eu acho que essa, essa mudança de paradigma, talvez não seja de hoje, ela vem de um pouco antes, daquele pós-1989, final do, é, né, queda do mundo de Berlim e final do bloco socialista, é, quando é, determinadas correntes de pensamento, eu falei que não ia usar muito os termos esquerda e direita, mas aqui acho que tem que usar, quer dizer, quando é o pensamento de esquerda, é, percebe que o fundamental não é que ninguém mais conseguia defender a superioridade do sistema econômico socialista sobre o sistema econômico capitalista. Estava provado praticamente que, que não era assim. É, é, mas, é, é, então, o pensamento de esquerda tenta reconhecer e reconhece que o fundamental não é controlar os meios de produção econômica, mas os meios de produção do discurso. E aí vem cada vez mais a ênfase é, nos mecanismos para... É, esse controle dos meios de produção do discurso, através da mídia, através das escolas, das universidades, principalmente. Um movimento que já existia, pelo menos desde os anos 60, de ocupação desses espaços pelo, pelo pensamento esquerdista, mas isso se intensifica muito a partir de 1990. Não por acaso, não como algo secundário, mas como o novo cerne da... Do, do, do pensamento é, de, de esquerda. né? É, isso, na verdade, talvez venha de um pouco antes, quer dizer, já havia é, há décadas uma uma cisão entre é, a esquerda stalinista e a esquerda maoísta. Né? A grande diferença é que o stalinismo sempre se concentrou na questão econômica, né? na força bélica, capacidade industrial, produtiva e na capacidade militar. Enquanto que uh, o maoísmo uh, sempre se concentrou na cultura, né, de maneira mais sutil, na, uh, né, na, justamente no controle do discurso, no controle da, uh, da palavra. Tanto assim que o momento máximo, né, da, talvez, da, da ideologia maoísta foi justamente chamado a Revolução Cultural, não por acaso, nos anos, uh, nos anos 60. Né. Uh, então... Uh, que surge no mundo a partir do começo dos anos 90, e hoje acho que está bastante claro, é esse novo paradigma, onde, é, graças a essa, não diria graças, né, mas em função dessa penetração é, do, dos meios de produção do discurso pelo pensamento é, de esquerda, bom, pensamento nominalista, mais ou menos, digamos, né, na nossa concepção aqui, é, com, essa, com essa penetração nós começamos a ter uma... Uma situação estranha Mas ninguém estava se dando muito conta disso né? Que é uma economia Mundial, globalizada Liberal, capitalista Muito produtiva uh, Funcionando uh, em cima De uma estrutura uh, de pensamento Que não tem nada a ver com o liberalismo Uma estrutura de pensamento uh, Rígida, uh, nominalista No sentido de controle uh, do poder Sobre a verdade né? uh, Onde as pessoas assim, onde as pessoas acham que a estrutura política da sociedade é indiferente à economia, o que importa é a economia né? nós vivemos 30 anos com essa noção meio que se criou de que né, não, não importa muito a, a estrutura política, né? não importa se uma sociedade é democrática ou não o que importa é se ela é produtiva Uh, ou não né? é, aí aquela frase famosa é, acho que de Deng Xiaoping, né, que diz, ah, não importa se o, se o gato é branco ou, ou preto importa se o gato pega o rato né? é, com a qual eu não concordo de forma nenhuma né? eu acho que né, se a sociedade é democrática ou não, importa extremamente e não apenas a eficiência é, econômica agora eu vou ter que ver aqui onde está a minha nota meu primeiro 3, desculpem aqui é, eu sei que bem, E todo esse instrum, instrumental de controle do discurso Que surge a partir dos anos 90 Ele cada vez mais veio a tomar uh, Essa figura do, do politicamente correto né? uh, Da qual eu já dei esse exemplo aí Talvez um pouco exagerado da, uh, da questão da galáxia Mas eu acho que nada é exagerado E hoje nada está fora de, de cogitação de certas correntes de pensamento que andam, que andam por, ali, por aí. O politicamente correto é o grande, a grande estrutura de controle do, do discurso. Né? O politicamente correto é que introduz a falta de liberdade nas sociedades teoricamente liberais. Né? Ele que introduz o, o absolutismo moralista em substituição a essa discussão moral sempre provisória né? nas sociedades que são teoricamente consideradas relativistas. É, bem, é, é, talvez a gente possa fazer um intervalo daqui a pouco, mas é só para é, continuar. Então, hoje nós temos uma... estou sendo meio contraditório, né? é, mas é, hoje é, nós temos, portanto, essa bipolaridade, né? é, que eu chamaria entre o realismo e o nominalismo, conforme nós estamos falando aqui. E ela existe não só no mundo, mas existe dentro de cada país, e eu acho até dentro de cada um de nós, dentro de cada indivíduo. Né? É, em, cada, em cada frase que a gente pronuncia, existe sempre essa, é, essas duas forças que nos puxam, né? uma para o lado, é, digamos, da liberdade, outra para o lado do controle, para usar essa, uma dessas caracterizações é, possíveis. Né? É, hoje, eu acho que cada, cada momento da nossa comunicação, da nossa interação social, cada tweet... Né? É uma frente É uma frente de combate, assim que a gente saiba Entre duas concepções Antagônicas do mundo E os instrumentos geopolíticos tradicionais Eu acho que agora estão submetidos A essa estrutura Logopolítica, como eu chamei Por quê? Porque aquilo que nós Pensamos determina aquilo que nós fazemos E aquilo que nós Falamos ou não podemos falar Determina aquilo que nós pensamos De modo que eu acho que essa é a muito, assim, né, simplificando muito um a pouco a, a, a cadeia de, a, de pensamento, digamos. Né. A, bem, a, o, eu, acho que nós, eu queria chegar logo na política externa, mas acaba que a gente vai desenvolvendo um pouco essa, essa dimensão. Mas eu a, acho que podemos, a, os estão de acordo com falar aqui, agora eu vou começar a falar mais do Brasil, falar do, do nosso processo de transformação, falar da nossa, da nossa política externa. Vamos falar um pouco do Brasil, né? É, um pouco mais. Nós é, estamos, evidentemente, num processo de uma transformação profunda, dentro de um projeto de transformação é, profunda é, do Brasil. E é, que acho que é um projeto desejado pelos brasileiros há, há muitas décadas. Né? É um projeto novo, a ideia de um país basicamente é, livre da corrupção, um país é, próspero e um país que se coloca no mundo na a posição que lhe é devida. Né? O presidente Bolsonaro fala muito né, da recuperação do nosso lugar no mundo. E é um algo absolutamente fundamental e determinante. Né? É, e, é, para a realização desse projeto, essa questão que nós viemos, viemos tratando do, do controle do discurso é fundamental, da liberdade do discurso. Né? É, o, esse controle do discurso, que eu queria caracterizar como uma das vertentes... Uma determinada visão de mundo, a visão é, nominalista, o, o controle do discurso é um, talvez o principal instrumento para é, tentar manter um sistema é, dominado pela corrupção, um sistema é, que infelizmente está sendo superado, mas que ainda não foi definitivamente superado, como nós sabemos. Né? É, um sistema de é, organização da. É, da sociedade, da economia, a partir de uma lógica política e não é, a partir é, de uma lógica dos interesses do, do povo brasileiro. Bem, é, é, quer dizer, no, no Brasil, essa evolução que aconteceu no mundo, a partir de mais ou menos de 1990, de um crescente é, controle é, é, do, do discurso por certas correntes, ela acabou assumindo ao se unir com certas tradições nossas de patrimonialismo, de clientelismo uma fórmula uma forma particularmente destrutiva né com uh, os mega escândalos de corrupção e a organização de toda a sociedade de toda o nosso aparato uh, em volta uh, de um uh, de uma estrutura corrupta né? uh, e uh, somente uh, a liberdade do discurso e essa coluna do realismo que nós estamos vendo né? o consenso, do diálogo entre a palavra e a realidade né? da busca da verdade como algo que pode ser atingido e não determinado pelo poder né? do primado da verdade e não o primado do poder somente essa perspectiva, a meu ver essa visão realista nesse sentido através da liberdade é que nos permite superar esse esse sistema e né? e desempenhar esse, esse papel transformador que nós queremos para, para o Brasil. É, é, bem, é, uma coisa também que é absolutamente necessária, na minha opinião, para o processo de transformação, é, e aqui ainda estou um pouco no terreno mais, mais abstrato, é, nós precisamos de símbolos. Né? É, uma diferença muito importante entre a coluna do realismo e a coluna do nominalismo, é a questão do universo simbólico. Né? O, o realismo ele promove o aspecto simbólico, ele vive no simbólico, enquanto que o nominalismo é, afasta. Né? É, o símbolo, é, é né, etimologicamente, significa levar junto. Né? O símbolo é aquilo que traz é, em si mesmo a convivência com uma, um, algo diferente, com algo que vai além de uma realidade é, supersensível, que é invocada pelo pelo símbolo. Né? Enquanto que o, o nominalismo se restringe à coisa, É né? uma relação direta. Né? A gente pode dizer que o realismo vive no terreno do símbolo, prospera no terreno do símbolo, enquanto que o nominalismo no terreno do signo, que é simplesmente né, a, a designação direta de uma, de uma coisa. Né? Então, eh, para dar um exemplo, vai ser o último exemplo que eu dou de alguma coisa, porque eu já dei exemplos demais, eu acho. Né? Eh, assim, Um pouco fora da nossa, do nosso domínio aqui. Mas... Eh, então, na, na perspectiva simbólica, que é do realismo, né? você pega um leão. O leão, ele é a coragem, ele é a, a soberania, ele é o princípio da luz, o princípio solar, a dignidade, por aí vai. Né? Para o nominalismo, o leão é simplesmente um mamífero carnívoro. Né? Essa é, muito grosseiramente também, para dar um exemplo da importância do símbolo, o que, que significa o símbolo eh, por eh, distinção do, eh, do, do simplesmente do signo. E uh, esse domínio simbólico, por isso que eu queria chegar aqui, é absolutamente essencial para o, para o pleno exercício da liberdade, para a dignidade humana. Né? Uh, o, o nominalismo, né? e aqui acho que a gente pode falar, a esquerda também, o pensamento de esquerda ele tem essa tendência, né? de instaurar uh, um, um deserto simbólico, né? o deserto do símbolo, né? um, um discurso sem símbolo, sem metáfora, porque uh, o símbolo, a metáfora é que tem um poder transformador, o poder de evocar aquilo que está fora daquela realidade é, é, imediata. Né? É, e, e aqui nós abrimos para outro aspecto, porque o símbolo ele não é individual, o símbolo ele é, é uma convivência coletiva. Né? É, a comunidade é fundamental para a sobrevivência do símbolo, de todo esse domínio é, simbólico. Né? É, então, a essa, essa, essa profundidade de pensamento, de dignidade de, de pensamento humano, precisa do que? Precisa da nação. A nação é, digamos, é a, a grande comunidade. Né? A, a nação é, é o espaço onde se exerce a liberdade, onde se exerce uh, essa capacidade de, de, de comunicação simbólica e de busca uh, da verdade. Né? E, uh, e a nação, o que é a nação? A nação é uma comunidade de nascimento. Né? Nação é uma, como o próprio nome está dizendo, né, Nats, de nação, essa raiz, é a mesma raiz de, de nascer. Né. É, ela é uma comunidade que tem uma profundidade no tempo, além de uma, além de uma expansão no, no espaço. Né. É, ela é absolutamente necessária para é, a, o exercício da, é, de uma verdadeira democracia, como eu dizia. Então, nós temos também aqui, para criar mais uma, para apresentar mais uma ideia de distinção entre essas duas colunas, de um lado a nação, de outro lado simplesmente o Estado. Né? De um lado o Estado nacional, né? o Estado baseado em uma nação, e de outro o Estado pós-nacional, o Estado que não tem uma nação por baixo, ou às vezes até antinacional. De um lado nós temos, né, do lado realista, aquele lado que eu considero que é o, aquele que nós devemos viver, uma sociedade estruturada em torno de uma cultura, em torno de uma história, em torno do um sentimento. Né? Do outro lado, uma sociedade, na melhor das hipóteses, estruturada apenas em torno da lei. Né? Por quê? Porque é aquela coluna de pensamento que pensa basicamente a partir do poder. Né? Então, pensa a partir da lei. A outra pensa a partir de, uma, de um diálogo com a realidade, de um diálogo com... e a realidade humana inclui essa dimensão fundamental do... do dos sentimentos, da cultura, da história. Bem, é, então, é, de um lado, nós temos é, o que se chama a sociedade de confiança, a sociedade onde as pessoas têm uma, algo em comum, onde gostam de viver juntas, onde tem uma tradição em comum, onde tem uma é, convergência, mesmo que pessoas que não, né, não se conhecem têm uma... É, uma coleção de referências muito profundas é, em comum. E, e no outro, a sociedade pós-nacional, que é a sociedade da tolerância. Né? Então, do lado da sociedade da confiança, no outro a sociedade da tolerância, que é um termo que se usa cada vez mais para caracterizar o que devem ser as sociedades teoricamente avançadas e pós-nacionais, mas que é, um, é um, uma caracterização bastante é, limitada, bastante negativa, onde as pessoas simplesmente se toleram, simplesmente se aceitam viver juntas, mas implícito nisso o fato de que é, não possuem nada em comum além daquele fato de ver juntas estarem submetidas é, ao mesmo aparato é, legal né? é, e, e por causa dessa diferença é, existe um poder mobilizador imenso na, nas sociedades é, nacionais, nas sociedades que são nações, que são coesas né? é, que é uh, um, poder que vai de, um poder mobilizador porque ele vai além do individual, que ele tem, ele tem uma, né, uma profundidade, uma perspectiva uh, que uh, ultrapassa o, o indivíduo. Né? Tanto uh, do ponto de vista, uh, digamos, diacrônico, ou seja, das pessoas que estão ali naquele mesmo momento, né? quanto do ponto de vista, aliás, sincrônico, né? que estão naquele momento, ou uh, quanto do ponto de vista diacrônico, ou seja, da história. Né? Uh, a nação, a comunidade nacional, ela permite... Essa comunicação das pessoas Não só com seus vizinhos naquele momento né, Mas é, com seus antepassados E seus descendentes né. isso é, E aí, por isso que a nação é uma comunidade de nascimento Ela é, cria essa coluna no tempo né, é, Por isso que ela tem essa profundidade Esse poder mobilizador né. Quando a gente fala de nação A gente está falando do nosso passado, do nosso futuro Está né, falando do, do, né, dos filhos, netos Das pessoas que a gente não vai conhecer E, e que não conheceu Bem, é, é, Enquanto que é, no, no lado da sociedade de tolerância, da sociedade pós-nacional, não nacional, é, o poder mobilizador é menor, porque o poder mobilizador se concentra apenas no indivíduo e apenas no, nos interesses individuais. E nem mesmo mais a família, que seria né, logo o núcleo ali em torno do indivíduo, na né, sociedade chamada avançadas que eu acho que não são, é, é valorizada hoje. A família é algo considerado quase um, um empecilho para uma sociedade considerada Avançada, nem mais a família é considerada um campo válido de, de sentimentos compartilhados O indivíduo não compartilha mais sentimentos com ninguém né? é, Eu acho triste esse mundo Bem, é, e, e aí para chegar pro, na nossa estrutura aqui no Brasil é, é, Não a sociedade, é, né, nessa perspectiva realista Onde nós temos uma nação, onde nós temos uma estrutura em torno da cultura, do sentimento da é sociedade de confiança é a sociedade onde todo o poder emana do povo, basicamente, né? onde né? o povo é a origem do poder. Enquanto que na sociedade nominalista, baseada simplesmente na lei, baseada simplesmente na tolerância, é, com um poder mobilizador é, é, limitado ao indivíduo, sem uma comunidade de sentimentos, é, o poder emana de si mesmo. Né? O poder emana de si mesmo, se exerce a si mesmo e o povo obedece. É, e no limite, no limite não há mais povo No limite, é, o próprio conceito de povo começa a ser considerado um conceito é, ultrapassado o, o, o, o próprio conceito de povo, a ideia de nação, de certa forma você pode dizer que é um símbolo, né? não é um signo, Porque é, é, a nação é, tá bem, é, tá, é, o, é o território, são as pessoas, é, o próprio povo é uma, um conjunto de indivíduos Mas quando a gente diz povo e nação, o nosso sentimento evoca outra coisa evoca outras ideias que ultrapassam é, simplesmente aquela descrição é, material de, um, é, de uma coleção de, é, de indivíduos. Né? Então, é, eu acho que nós temos é, aqui chegando, então, é, a nossa visão hoje né, é, de como deve funcionar a nossa democracia, se, se o poder emana do povo ou se o poder emana é, de si mesmo. É, bem... É, Bom, então, é, queria passar a falar de como nós tentamos estruturar a nossa, nossa política externa para ser uma parte desse projeto transformador do país. É, acho que isso é fundamental naquilo que nós estamos tentando, tentando fazer. É, eu enfim, não quero ter uma visão puramente negativa de que foi feito antes, mas é, eu tenho a impressão que, durante muito tempo, é, a nossa política externa brasileira em relação ao Brasil era basicamente multiplicar por um é né? uma política que multiplicava por um pegava o Brasil era, assim não fazia não fazia diferença né? é, tá bem é, existia né é, vivendo muito do de um, de um teórico de um prestígio teórico assim de outros de outros momentos né é, uma autossatisfação muito grande porque ao redor do mundo se diz, olha, a política externa brasileira, é a diplomacia brasileira é uma maravilha e tal. Né? Mas aqui dentro a gente estava multiplicando por um. Né? É, e, e hoje é, nós temos um esforço que é um esforço, né? é, não é algo dado, é algo que tem que ser construído. Né? Então nós voltamos lá atrás na, numa dessas caracterizações da, dessa, dessas dicotomias que eu, que eu mencionava. Né? É, e um dos elementos dessa visão realista que eu chamei é essa disponibilidade para uh, digamos o, uh, o risco, a, a tentativa, a aventura. Eu não queria usar essa palavra que parece que é aventura, mas acho que é, é o que evoca coisas importantes na nossa na nossa psique, né? Uh, ou seja, tentar fazer alguma coisa, né? Tentar modificar a realidade a partir de determinados conceitos, a partir de determinados princípios, determinados uh, valores. Né? Uh, enquanto do outro lado a gente simplesmente a manutenção, né? aquela famosa frase muito comum na burocracia, de quem não faz não erra. Né? Então, é muito, né? muito prudente. Né? É, bem. É, e, e como que nós procuramos desdobrar, como é que nós desdobramos essa, essa tentativa de uma política externa que seja parte de um projeto de, de transformação? É, Antes disso, queria falar do seguinte, a é, questão dos princípios de, de política externa. Né? É, o, nós temos, como sabem, na nossa Constituição, no artigo 4, os princípios de, que devem reger o relacionamento internacional é, do Brasil. E tem uma coisa curiosa, porque, nós, não sei, mas somos talvez o único, um dos poucos países que tem é, princípios de política externa escritos na sua Constituição. E, ao mesmo tempo, nós temos um, uh, um establishment de política externa, de certos comentaristas aí de política externa, uh, que recusam uh, qualquer princípio na execução uh, da política externa. Né? Então, uh, nós temos ali uma Constituição que fala de princípios. E, assim, uh, antes de, de, de quais são os princípios, é importante o fato de que ela estabelece princípios. Né? Então, é a política que se deve basear em princípios. É, e, enquanto que hoje o pensamento corrente aí na, na mídia, dessa mídia que, que cria juízos em vez de simplesmente informar, é, parece ser de que a, a, né, a política externa não, não, deve, não deve respeitar é, princípios deve se basear simplesmente naquilo que eles chamam de, de interesse ou, ou algo assim né? então é, a nossa constituição, por exemplo, o que, que ela diz? ela diz, tá princípios, mas com a independência nacional, e aí vai. O que, que ela não diz? Ela não diz que a nossa política externa se regerá exclusivamente pelo interesse comercial e imediato. Né? E, no entanto, essa é a impressão que a gente tem ao ler muitos comentários hoje sobre política externa, né? é, que ela deve se reger unicamente pelo interesse comercial imediato. Né? Como se, nas épocas, nas épocas em que esse princípio ou não-princípio era aplicado, tivesse havido muita vantagem comercial para o Brasil. Não houve, né? É, hoje em um ano e sete meses nós criamos é, mais valor eu acho em termos de é, negociações comerciais do que é, em 20 anos anteriores é, pelo menos né? mas é, existe essa, é, essa esse slogan que né? aí voltando para a questão nominalista é uma, não é algo que dialoga com a realidade uma ideia pronta que é apresentada é, é, de que é, a política externa tem que se ater aos interesses comerciais imediatos e que, atualmente, nessa visão, a nossa política não se ateria a esses interesses comerciais imediatos, não atenderia a esses interesses comerciais imediatos, que não é verdade. Né? Então, pelo menos no meu critério de verdade, que é o critério de adequação do fato à coisa. Né? É, adequação da, da palavra à coisa. Bem, é, então, é, os princípios de política externa falam de é, independência nacional, falam de autodeterminação dos povos, falam de primazia dos direitos humanos, por exemplo, a prevalência dos direitos humanos, né? são princípios que têm a ver com o universo moral, que têm a ver não simplesmente com o universo utilitário. E é isso que nós procuramos seguir, nós queremos fazer uma política externa realista, não nominalista. Essa dicotomia que se escuta muito, entre ideológico e pragmático. Isso é. Você fala um pouco, porque isso é, é também uma dessas. É, mais ou menos a única coisa que. É, os, infelizmente, né? É, grande parte dos comentaristas, por isso que eles têm falar, é pragmático ou ideológico. Pega cada fase que está sendo pragmático isso está sendo ideológico. Né? É, é meio triste, porque são pessoas que, né, muitas vezes, fazem cursos, mestrado, doutorado, em relações internacionais, e, e só sabem usar dois conceitos né, e usam mal. É, então, é, o que, que é o que que é pragmatismo? Né? O pragmatismo é, faz parte da, digamos, da razão prática é, um, é, é como você vai a determinado lugar né? é, Mas é, o, a maneira como é usado hoje é o, é o pragmatismo sem pensamento É o pragmatismo sem objetivo né? Então, é, o pragmatismo sem pensamento é a, essa estranha convicção de que você... Pode ir muito longe se não souber para onde está indo. É, ora, é, se você não sabe para onde está indo, você nunca vai saber se foi longe ou não. Né? É, nunca vai saber se foi para o lado certo ou não. Né? Sempre vai poder dizer que foi longe, se você não, não, não tem um objetivo. Né? É, é, e, no entanto, existe um pouco essa, essa ideia hoje, que se você... Tenta pensar e determinar para onde você quer ir e dizer para onde você está indo é você é ideológico. Né? Então é, é, é um uso completamente capenga de, tanto do, do conceito de, de ideologia quanto do conceito de, de pragmatismo. Né? É, o que, que significa né? é, discutir para onde se vai e aí usar o pragmatismo para chegar lá de repente, contornar obstáculos e, e, e procurar o um melhor caminho. Né? Isso não significa ser ideológico, significa é, organizar a sua viagem né? Organizar a sua, é, os seus objetivos Então é, Eu acho que a visão de que Ou é pragmático ou é ideológico É uma visão é, ideológica É uma visão é, Que não corresponde à, à realidade É uma visão que é criada e administrada é, Como um instrumento De é, Simplesmente de é, digamos, De interferência Como um instrumento de é, de ação do poder na verdade e não a parte do exercício a partir da verdade para retomar um pouco o que a gente falava anteriormente no caso o poder da mídia né? é, que, é, que é imenso como nós vimos bem é, então é, eu queria falar então, dos, dos eixos através dos quais nós procuramos implementar essa ideia de uma política externa que procure ser parte de um projeto de transformação é, do país é, basicamente são quatro eixos. É, o eixo da democracia, o da abertura econômica, o da soberania e o dos valores. Né? É, o eixo da democracia. Né? É, aqui, desde o começo, nós temos trabalhado intensamente, sobretudo aqui na nossa região, na, na América do Sul, é, na, na promoção e defesa da democracia. É, isso, é, é, tanto por uma convicção eh, moral, né, para voltar naquela, naquela nossa caracterização, quanto por interesse, né, por interesse material, digamos assim, né, eh, e que vai além do, do material. Por quê? Porque eh, o nosso diagnóstico é muito diferente do diagnóstico que prevalecia antes. Né? Antes prevalecia o diagnóstico de que eh, determinados países da América do Sul, da América Latina, que não têm democracia, são um problema apenas para si mesmos, para as suas populações. Já seria muito, mas enfim, problemas isolados. E a maneira de lidar com eles é simplesmente fazer declarações de tanto em tanto, é, dizendo que tem que ter diálogo para chegar na democracia, uma coisa assim. Bem, é, nós temos um diagnóstico diferente. Temos um diagnóstico de que existem hoje, é, na, na nossa região, existem narco-ditaduras. Existem sistemas políticos onde a simbiose entre o crime organizado e... É, forças políticas, aqui eu tenho que falar, são de esquerda, porque são, e forças políticas de esquerda, essa simbiose é absoluta. Né? Não é que sejam regimes que protegem o tráfico que apoiam ou são apoiados pelo crime organizado. São regimes que são parte do esquema da criminalidade e a criminalidade que é parte dessa política de esquerda. Isso basicamente é o Foro de São Paulo e outras caracterizações. Né? É uma rede muito poderosa, muito profunda, que se criou ao longo das décadas, entre é, né, determinados projetos políticos é, de tendência totalitária, o, é, o crime organizado, narcotráfico, terrorismo terrorismo. Né, isso tudo convergiu e criou uma simbiose. Né. Então, é contra isso que nós estamos lidando. Né. E isso é uma ameaça premente para nós e para qualquer país democrático na nossa região. Uma ameaça presente e interna, inclusive, porque... É, esse esquema, essa rede, está presente aqui porque o crime organizado faz parte dela o crime organizado está presente, infelizmente é claro, no nosso território né? é, matura então, é, a defesa da democracia na América do Sul na América Latina é a defesa da democracia no Brasil né? não é uma opção, é uma determinação de um país que é, que é democrático e de uma política externa que tem a obrigação de defender a nossa constituição democrática é, então, é, isso é parte dessa nossa desse nosso realismo, né? é de ver a realidade, né? e não de optar pela palavra, né? e não de optar por uma caracterização confortável de que é, é, determinadas correntes políticas não tem nada a ver com o crime organizado, ou não tem nada a ver com o narcotráfico. Bem, é, e, é, cada vez mais, nós é, temos condições, eu acho que temos a vocação e, eu diria, a obrigação, de eh, trabalhar pela democracia no mundo todo, não só em países específicos, mas o conceito, espalhar o conceito de, de democracia, nesse momento, nesse momento em que está se construindo o mundo do pós-Covid. Né? É, já se tornou um lugar comum, mas acho que ia é válido dizer que o mundo pós-Covid vai ser muito diferente do mundo anterior. Né? É, e é, eu tenho dito basicamente isso, que sim, vai ser muito diferente, mas não sabemos para que lado que ele vai. Né? Pode ser um mundo com mais liberdade ou menos com, com menos liberdade, né? mais democracia ou menos democracia. É, e, e nós precisamos de uma comunidade internacional, de uma discussão, de um debate internacional é, que não é, ignore o conceito de democracia, como aconteceu durante 30 anos. Né? Durante 30 anos você, em qualquer ambiente é, multilateral, é, jamais ia escutar a palavra democracia, jamais. Né? Precisamos começar a debater isso, precisamos começar a debater qual é o formato, da economia mundial, da estrutura mundial de trocas, que favorece a democracia, e não, ou não. Né? Nós tivemos 30 anos de cegueira mundial em relação à democracia. A globalização foi um processo que, claro, criou riqueza, mas, ao mesmo tempo, criou essa distorção. Né? Criou uma sociedade mundial que né, talvez seja menos democrática do que era em 1990. É, isso é um esforço que nós estamos fazendo hoje, Brasil com outros países, né? trazer a democracia de volta é, para o debate. Né? É, dizer, olha, é, não se trata simplesmente de é, um mundo de eficiência econômica, porque isso nós estamos vendo, né? essa eficiência ela tem seus é, seus limites, claro que ela é um objetivo, né? mas é, precisa haver alguma coisa por baixo. Né? Precisamos de um mundo realista nesse sentido, né? que esteja aberto é, aos valores, esteja aberto a... É uma dimensão que vai além daquilo que se caracteriza como um interesse imediato né? é, eu entendi também que não só precisamos internamente de uma é, de uma de um espaço onde todo o poder emana do povo mas é, talvez no mundo nós precisamos de um mundo onde todo o poder emana dos povos né? onde é, né, a partir das nações a partir dos povos surge esse exercício da da liberdade. O mundo precisa, né, não digo, é o mundo também, mas é, é isso que acompanha mais diretamente, as discussões diplomáticas precisam retomar o gosto pela liberdade. Se fala liberdade numa discussão diplomática, é como se faz uma a palavra que as pessoas tem que olhar no dicionário para saber o que significa. Né? É, isso tem que mudar, isso está mudando. E né? é, eu acho que nós, o Brasil, está na vanguarda disso, porque é uma experiência que nós estamos vivendo internamente. Né? Essa retomada do gosto pela liberdade saber finalmente perceber que nós podemos exercer a liberdade Isso faz parte da retomada do nosso lugar no mundo Não é só participarmos mais do comércio mundial Não é só participarmos mais da atração de investimentos eh, Que estão eh, ao redor do mundo É nós participarmos levando esse, esse conceito de liberdade Participarmos e, e temos um papel transformador no mundo Claro que não podemos transformar sozinhos Mas temos que acreditar na nossa na nossa capacidade né? O Brasil também muito tempo foi um país que não acreditava em si mesmo é, Nós precisamos é, rumar para isso né? não, não atendendo a um interesse específico Mas isso atende aos nossos interesses também Porque um país que é, Se apresenta no mundo como Um país que pode fazer a diferença É, é um país que é, Acaba gerando mais oportunidades Inclusive econômicas para si mesmo Para a sua, é, sua população né? é, Existe também esse Nesse universo aí nominalista Que não analisa a realidade Que só repete slogans Existe essa noção de que quando você vai ao redor do mundo E, e defende determinados valores é, Você está prejudicando Seus interesses materiais Seus interesses comerciais Isso não... vi por aí, dito de diferentes maneiras né Não há um exemplo concreto disso Jamais vi um exemplo concreto disso né? é, e, Enfim, então é uma... É um, é uma pseudo-verdade. Né? É, é uma verdade decorrente do, simplesmente do poder de controle do discurso de uma determinada mídia. Né? É, isso de dizer que né, os seus valores prejudicam os seus interesses. Isso é completamente... não, não se aplica, na, não, não, não, tem, não é corroborado pela, pela realidade. Bem, é, então, é, é, nessa, nessa dimensão da, da democracia, nós temos... Né, aqui na nossa região e ao redor do mundo, acho que é quase a incumbência de trabalhar é, por um mundo mais, mais democrático. Né? Quando eu digo democrático, não é só entre os países, né? é dentro. Né? Hoje em dia, é o que é dentro, o que é fora de cada sociedade é cada vez mais, é, mais fruto. Bem, é, uma, segunda, uma segunda vertente, 10 minutos só, então eu vou correr. Uma segunda vertente é a abertura econômica. É, é, é, nós eh, temos feito um esforço também sem precedentes de eh, negociar novos acordos eh, comerciais e de eh, promoção comercial, eh, de atração de investimentos, de eh, participação do Brasil como um país central nas eh, discussões da Organização Mundial de Comércio e assim por diante. A nossa eh, tentativa, que em breve, se tudo der certo, vai começar, a nossa nosso pleito de entrar na, na OCDE, tudo isso converge para é, que a nossa relação externa seja parte do processo de transformação de filosofia econômica no Brasil, né? é, de uma filosofia de país fechado, é, de país baseado no, no investimento estatal, para uma filosofia de país aberto e país baseado no investimento é, privado, é, de uma filosofia de um país fora das cadeias globais de valor para um país no centro das cadeias globais de valor, graças a novos atores econômicos, né? É, e cadeias de suprimentos, etc é, Isso, claro, tem uma vantagem em si mesma, Criar emprego, jogar investimento Mas é, tem é, também uma é, conotação política E tem uma vantagem política dentro do nosso é, do nosso processo de transformação né? Porque quanto mais fechada a economia é, Melhor para um esquema de corrupção né? Quanto mais aberta, mais difícil né Quanto mais concentrado no Estado, evidentemente, melhor para a corrupção. Quanto mais, eh, menos dependente do Estado, eh, menos oportunidade para, para a corrupção. Esse é o nosso grande desafio. Né? E é simples, né, de um certo ponto de vista. Né? É criar também na, na frente externa, investimentos, negociações comerciais, eh, instrumentos que, eh, como eu dizia, além de gerar emprego eh, e renda, e, e oportunidades, que nos ajudem a superar esse sistema que nós precisamos superar e que é o grande objetivo, talvez, do, não do governo, só do povo brasileiro. Né? Esse sistema centrado na, na corrupção e na administração uh, estatal, política da, das riquezas do país. Bem, uh, uma terceira vertente é uh, a soberania, lá do censo, né? uh, envolvendo a questão de segurança, de defesa, quer dizer, uh, apoiar através da nossa política externa o um país que seja mais seguro, que seja é, né, tanto dentro das de suas, de suas fronteiras, quanto, quanto fora. Né. Aqui, existe evidentemente a, a busca de parcerias que nos permitam uma uh, capacitação uh, do da, da nosso poderio uh, bélico, militar, mas também, uh, e aqui envolve inclusive um debate conceitual, a questão de segurança. Né? Eu, pessoalmente, acho que o debate com os senhores saberão muito melhor do que eu, mas acho que é, cada vez é, cada vez menos se deve traçar uma fronteira entre segurança e defesa. Porque as ameaças não têm essa, essa fronteira. As ameaças hoje são diferentes. Eu acho que dificilmente a gente vai enfrentar uma ameaça clássica aqui na nossa região, é, né, de uma né, de uma guerra clássica, de uma invasão, desse tipo de coisa. Né? É, por outro lado, sim, enfrentamos ameaças reais. Né? Ameaças reais a partir dessa coligação de, né, de determinados sistemas políticos com, é, com é, narcoditaduras, com, é, com um sistema de, de crime organizado e de terrorismo. Né? Então, é, que também não se limita à nossa região, porque eles também não ficam aqui, estão conectados com, é, com o mundo todo. Né? De modo que é, é, precisamos é, acho que ver essa, essa questão da segurança e defesa a partir da, da ótica dos desafios é, os desafios reais. E a nossa política externa, claro, não é exclusiva nisso, nem talvez seja a principal, porque nos cabe a capacidade, mas nos cabe a negociação, a organização, claro, junto com as forças de segurança e defesa, de, das alianças, dos espaços de cooperação necessários para enfrentar essas ameaças reais e realmente existentes. Bem, e por último, o que eu chamaria a questão dos valores, a vertente dos valores. É, que é o aspecto de levar para o mundo aquilo que nós acreditamos, é, aquilo que o povo brasileiro acredita, é, aquilo que nos parece fundamental como é, colocação de, de ideais, colocação de, é, né, de pensamento, de ideias, inclusive. É, eu acho que a gente não deve se restringir realmente a uma visão de mundo onde a única coisa que a gente tem a fazer é a promoção dos interesses, digamos, imediatos, como eu dizia. Os interesses conceituais, por assim dizer, são tão interesses quanto. Eles são determinantes, né? Por aquilo que eu dizia. O nosso pensamento determina nossas ações, as nossas palavras determinam o nosso pensamento. Então, atuar no terreno da palavra, do conceito, né? tentar trazer novos conceitos, tentar trazer novas ideias que tem a ver com a nossa visão de mundo, com a visão eh, que são os reais interesses do Brasil, de superar esse sistema eh, de corrupção, de atraso. Isso tudo é fundamental. Então, aqui eu estou falando um pouco de maneira genérica, quer dizer, onde é que se expressa isso? Se expressa de diferentes maneiras, mas eh, é, é o reino da, da palavra. Né? Nós, na diplomacia, vivemos nesse, eh, nesse terreno da palavra. Né? Eh, eh, e Isso não é, não é algo que deve ser visto como... Eh, como Último, muitíssimo pelo contrário, Eu acho que ele pode ser absolutamente determinante, né? é, porque a palavra é que vai determinar a ação, no último caso. Né? É, então, é, precisamos defender ao redor do mundo valores, precisamos defender conceitos, né? para dar alguns exemplos, temos defendido, claro, o direito à vida, que é algo absolutamente fundamental no nosso, na nossa concepção, na nossa visão de mundo, é, temos defendido a liberdade de expressão, também absolutamente fundamental, sem a liberdade de expressão, realmente é, essa, essa bifurcação entre uma sociedade que pode ir para uma democracia plena ao redor do mundo e uma sociedade que pode ir para uma sociedade de controle total e totalitário, sem a liberdade de expressão a gente vai para essa última. Né? A única maneira de é, aproveitarmos ao máximo as novas tecnologias para criar tanto nível nacional quanto internacional a democracia é, é a, a defesa e a promoção da liberdade de expressão, isso é absolutamente decisivo. Né? É, e, portanto, em todos esses aspectos, eu acho que a nossa política externa pode ter um aspecto transformacional, reforçar eh, essa transformação eh, no Brasil e expressar essa transformação. Né? Eh, deixar de ser uma, uma, uma, um espaço isolado, como se fosse uma ilha, como se fosse uma, um enclave dentro do, do Brasil. Né? Eh, e não, isso é parte de um, de um desejo do povo brasileiro de, de mudança profunda. Né? Eh, então, nós, através de, né, da criação de novas parcerias, da criação de novos conceitos, da defesa de novos conceitos, atuando na nossa região, no mundo, podemos promover a democracia, no fundo. Podemos promover uma sociedade que funcione como uma sociedade plenamente democrática, baseada na liberdade. É isso. Obrigado.